olá seja bem vindo ao meu canal e hoje eu vou passar uma super dica para você um suco delicioso de abacaxi com limão os dois ingredientes são aliados no seu processo de emagrecimento o abacaxi porque ele é um antioxidante vai ajudar você que tem várias vitaminas tá bom é, aliando com o limão também que é usado em muitas dietas por acelerar o metabolismo então nós Vamos juntar esses dois ingredientes hoje e fazer um delicioso suco para ajudar você no processo de emagrecimento, tá? Acompanhe comigo aqui então, hein? Bom, será que está tudo aqui, gente? Bom, basicamente, o que você vai precisar? Você vai precisar de um abacaxi como esse, tá? Meio maduro, não, não pode ser muito maduro para o seu suco não ficar muito doce. E você vai precisar de dois limões. E, aliás, eu amo limão. Limão fica bom até no macarrão, cara. Ai, que tudo. Certo? E aí não importa se ele tá muito duro ou molinho, eu vou te passar uma dica depois mais pra frente, que vai auxiliar você a fazer o suco. Você vai precisar de um liquidificador, de um espremedor de limão e uma tábua, né? Pra você poder cortar então, o abacaxi e uma boa faca pra fazer isso. Certo? Com relação ao açúcar, eu indico você usar o açúcar mascavo, tá? É um açúcar é, benéfico para a nossa saúde, que vai substituir o açúcar refinado, tá? Que é muito calórico e não vai ajudar você no processo de emagrecimento, tá bom? Então basicamente é isso, o que você vai precisar.